Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre a águia, uma ave incrível que simboliza força, liberdade e renascimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ave majestosa? A águia é uma ave de rapina que pertence à família Cipitridaida. Ela é conhecida por sua visão aguçada, sua velocidade e sua habilidade em capturar suas presas. As águias são encontradas em muitas partes do mundo desde as florestas tropicais até as regiões montanhosas. As águias são animais que nascem em ninhos, que são construídos em locais altos, como árvores ou rochas. Quando nascem, os filhotes são pequenos e indefesos, mas à medida que crescem, se tornam cada vez mais fortes e ágeis. A alimentação das águias é composta principalmente por pequenos mamíferos, peixes, aves e répteis. Elas possuem garras afiadas e poderosas, que usam para capturar suas presas. E por falar em garras, você sabia que as águias têm uma característica muito interessante? Elas têm dedos extras em seus pés, que ajudam a segurar suas presas com mais facilidade. Outra característica interessante das águias é a sua reprodução. Elas formam casais que duram muitos anos e constroem seus ninhos juntos. O ninho é utilizado por anos seguidos sendo reparado e reforçado para acomodar novos filhotes. Mas o tema principal do nosso vídeo é o renascimento da águia. Em algum momento da vida, a águia precisa passar por um processo árduo para se renovar e se tornar uma nova águia. Esse processo envolve a retirada do bico, das unhas e das penas. A águia se isola em um local alto e adequado. Ela retira com seu bico pena por pena, retirando todas as penas velhas. Com o bico retira também suas unhas fracas e desgastadas. E ao fazer isso, com o próprio bico, bate em uma rocha até quebrá-la e retirá-la. O que pode parecer cruel, mas é essencial para que a águia possa viver mais alguns anos. Esse processo é chamado de renascimento porque, depois de passar por ele, a águia se torna uma nova ave, com um bico mais forte, unhas mais afiadas e penas mais brilhantes. É uma forma de se livrar do peso do passado e se tornar mais forte e preparada para os desafios do futuro. Mas como a águia sabe que é hora de passar por essa fase? Geralmente, quando ela sente que já não consegue mais caçar com tanta eficiência e sua visão começa a falhar, é hora de se renovar. E quanto tempo leva para se tornar uma nova águia? Esse processo pode levar de alguns dias até algumas semanas. Caso a retirada seja profunda pode levar até meses para a total metamorfose da águia. Depois disso, a águia já está pronta para voltar a voar e caçar com mais vigor e habilidade. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre a águia e sua incrível capacidade de se renovar. Lembre-se de deixar o seu like, comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.